Bom, eu não sou muito de criticar, nem gosto, na verdade, de criticar, mas está todo mundo falando aí do Dave Jones, eu até tento defendê-lo um pouco, mas eu vou reagir aqui a um vídeo onde fala os piores erros que ele já falou de games e tudo mais. É um canal aqui do Samuel MyCry, então não me levem a mal aí não, nem você, Samuel, só vou usar o seu vídeo aqui porque... Eu acompanho o David Jones há muito tempo, mas as únicas coisas que eu assisto do David Jones são as notícias de game. Gameplay dele mesmo, eu sei que ele é do GTA. Os outros jogos, história que ele faz e tal, eu não acompanho. Sempre acompanhei o David Jones, porque depois que o GG, né, o Guilherme Gamer, parou, eu comecei a assistir as notícias no canal do David Jones. Então, já tem muito tempo que eu assisto. Mas vamos lá ver o as pérolas aí que ele tem dito aí. Tem o um vídeo que de 3 minutos. E vamos agora conferir. foi revelado oficialmente, né? Que esses dois jogos é prequel do 1, né? Prequel, Eles são prequel. do 1. Será que... Não. Ele não tá falando que Resident Evil. Não. Não. E o que, que vai acontecer agora? Pode ser que a gente volte pro Resident Evil 1 agora, né? E que a história comece de novo... Desse jeito, só que no Resident Evil, eu acho que pode ser interessante, né? Aonde que seria interessante? Aonde que você voltar pro Resident Evil 1 em primeira pessoa, você vai literalmente acabar com o que foi a franquia Resident Evil lá, nos primórdios do Playstation 1? Hum... que loucura isso aí que ele falou. Vamos lá, ele jogando Mario aqui, eu nunca vi ele jogando Mario. Tá, o que que eu vou fazer com isso aqui? Ah, não. Isso aqui é montagem. Não, isso aqui não é verdade. Não. Bom, não era pra ter feito isso. Não. Eu me nego. Não. Não. Você pode ficar um milhão de anos sem ter jogado o Mario. Você não faz aquilo ali que ele fez. Aquilo ali é zoeira. Você... Não. Aí é sacanagem. Vocês são o David Jones, galera? Estamos aqui com o alfa fechado do Multiverso, o novo o jogo alpha de luta, né? da, O alfa fechado. Da Warner, né? que tem os personagens. Tá? vocês pode ver aqui nessa tela que a gente tem o Homem-Aranha. Homem-Aranha? É tenho... Multiversos? Homem-Aranha? Isso é vontade, cara. Não tem como, não. Isso é montagem, velho. Não tem como ele ter falado Homem-Aranha, velho. Nem na, nas piores loucuras. Homem-Aranha. Entrada SPC é SP normal. Por que botou dois? PlayStation 5 Digital Edition? O que, que será que é isso? Será que não tem entrada pra disco? Esse... Porra, David Jones. Tava na cara. Não tinha entrada pra disco. Na hora. Dando uma de defesa. Na hora pode ser que você se engane ali por causa dos. Você tá ali meio nervoso, ansioso. Na hora pode ser isso. Distro Pode ser isso, hein? Pode ser que não tem. Tenha... Não tem aqui, não? Não, as animações da porrada tá muito é. maneiro ó oh, oh, a granada. granada. Estu... Pera aí, essa aí é de atordoamento, isso é novidade. É flash. É, ah, não. Flash. Atordoamento... É flash. Não é flash. Eu acho que é. Então pode ser que seja né? Vai tacar um treco de luz na sua cara. Você não vai ficar atordoado, David Jones. A luz bate na nossa cara. A gente fica assim, né, meio... Hum... David Jones, me ajuda, mano. Eu quero te ajudar, mas você não tá me ajudando. É, eles trocaram, trocaram talvez o nome. nome mas é, é flash, Porque geralmente é. é e azul, azul, a gente cara, usa. Só um segundo que O Mikari é um gênio, né? Mika, eu te amo, Mika. Pra é destruir as laplagas quando tá para fora da a granada azul, a vermelha que incendiária. Que é incendiária? Eu não tava nada. fazendo um negócio aqui. Vamos ver, ó. Eu comecei aqui. Crash. Caraca, mané. Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. Eu lembro Meu quando eu era Deus. criança. Na verdade, Deus. É um dos vídeos que mais deu visualização aqui no canal foi Crash. Inventário? Ah, tá. Inventário! Aqui é o... O UGA. O Uga, ba... UGA Bafo. Eu, eu não lembro pra que serve essa, essa máscara aí. Eu já tanto há tantos anos isso. Ai. Não, não faz isso comigo, não. UGA Bafo, Utrega Bafo, Utrega... Meu. Ai, cara, eu tento defender, Jones. Eu tento defender você, cara. Mas. Aí você tá de sacanagem comigo, mano. Não faz isso. Voltar um pouquinho aqui. Essa máscara aí. Esse cara é eu junto acho junto. que o Resident Evil aí. dele eu vi, velho. Olha, ele não consegue acertar um tiro, velho. É, não vai. Esse aqui não... eu tenho que tomar, tá certo? Olha o que ele fala, ó. Eu tenho que tomar. Ali, você não tem vai que ser tomar vida, ok. Ó. Tá vivo? Você não acertou ele, pô! Facada no bucho... Vai. É, isso aqui é, ele... é o tutorial pra você usar o spray, né? Cara, é técnica. O nome disso não é saber jogar. Você pode não saber jogar o jogo. Você pode não entender nada sobre o jogo. Mas você tem a técnica dos jogos. O que significa isso, Hans? Você tem a mínima noção de jogo de tiro, você tem a mínima noção de jogo de aventura, você tem a mínima noção de jogo de luta. Quem é gamer tem isso, a mínima noção. Ele não teve, ele não conseguiu acertar um tiro, sequer acertar o tiro no zumbi, mano. Não precisava matar ali o tiro na cabeça, mas acertar o tiro ele não conseguiu e achou que fosse um tutorial pra você tomar a poção, cara. Tomar o spray, O Halo, Halo, eu já joguei um milhão de vezes, eu já conheço o Halo. Óbvio que eu quero jogar esse Halo é também. é muito antigo, né? <risos> Mas o vídeo é esse é, aqui, ó. O Tiff é foda, né? Legal. Eu não gosto muito do Tiff, não, porque o Tiff é bem ignorante nas coisas que ele fala também. Mas ele também era bem certeiro. Tif. Né? Eu queria muito ver galera, um Halo no meio urbano, tá entendendo? Eu vejo sempre esses mundos fantásticos. Um Halo no meio urbano. Próprios, são lindos, os gráficos do Halo são fantásticos, mas eu queria ver no meio urbano. O Halo urbano, 2 já é um no meio, meio urbano. Eles estão algum meio urbano. Alguma o Reilo 2, 2 digital, já vai... é no meio urbano, tá? O Reilo 2 eles vão para a Terra, se não me engano, eu acho que é na Terra. E aí você já tem ali uma área urbana ali né? Muitos soldados no próprio Reino 1 mesmo. Já é, tem uma área ali que você entra ali tá cheio de soldado, um monte de coisa acontecendo. se tivesse isso em algum momento, talvez nesse tempo. Eu, eu, eu, eu joguei todos os reinos. Eu joguei todos Halo, os reinos. Eu, eu, eu, eu, é, eu acho que ele não jogou todos <risos> os reinos. Eu acho que ele não jogou. Bom, acho que eu não preciso. Falar nada, né? Eles traduziram até Vai as o. Letras... É, né? Ó, oh, Mega Man. Mega Man. Esse Mega Man aqui é de PSP. Vai ser no estilo dos antigos, né? Até as coisas Você por game. aí e tal. Será Sim. que traduziram. Cara, eu, as letras... eu acho que o, o, o que eu mais gostava as era o já... X4? Mega Man X4? Acho que esse foi o que eu mais joguei. Lá atrás. Não, é o também X1 legal, me Mega me Mega 8, o Mega Man 8 eu joguei também Mas eu gostava mais de Mega Man X, eu gostava do Zero Então o Zero, cara, zero me é ser né? é muito... Flashback é, Quer dizer, é 8-bits, é claro Mas, é, é... Ah, não... Pera aí, eu escolho quem eu uso, é isso? Ele nunca jogou Mega Man na vida dele, ele não sabe nem do que ele tá falando de Mega Man, né? É complicado, Playstation 1000 grau esse cara aí, eu acho que é do Playstation 1000 grau Bom sem mais detalhes, né? O videozinho vai acabar. Agradeço aí o Samuel MyCry. Usei seu vídeo, vou deixar aqui na descrição. E, cara, eu gosto do David Jones de coração. Mas eu acho que ele deveria falar mais de GTA e deixar os outros jogos para quem sabe. Um abraço.